Olá! Esta semana trazemos mais uma edição 74 e desta vez dedicada às comunidades ciganas. Com as jornalistas Rita Mortinho e Maria Rodrigues, fazemos uma viagem no tempo, na história e na cultura destas comunidades. Começamos pela reportagem em comunidades ciganas, onde começa e acaba a inclusão social, onde as jornalistas mostram como o acesso à escola pública ainda está longe de ser democratizado. Conversaram também com o engenheiro físico e ativista cigano Piménio Ferreira. Nesta mesma conversa, o ativista retrata uma história de marginalização e de feridas pelo ódio anti-cigano. Já em Mulheres Chiganas, a Emancipação Leva Tempo, as jornalistas apresentam a realidade de diferentes mulheres que lutam por um acompanhamento escolar e uma evolução que contraria a tendência em Portugal. E no meio de todas estas histórias, para que nos seja possível contextualizar no tempo, esta edição conta ainda com uma cronologia que elucida a marginalização a que as comunidades chiganas foram submetidas nos últimos 500 anos. Quanto às crónicas, esta semana é Teresa Coutinho e o Vicente Ferreira, dos Ladrões de Bicicletas, quem nos escreve. Boas leituras e um ótimo fim de semana.